Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração. Hoje estamos aqui em mais uma lenda nova trazendo para vocês. Hoje estamos em uma escola abandonada e falam que ela é assombrada. Há relatos que a escola tem assombração, né Thaís? Isso mesmo, Thiago. Essa escola aqui, pessoal, ela é bem antiga. Na época que fizeram essa escola, não tinha divisão assim entre série. igual tem hoje, né, que é primeiro ano, segundo ano, pré. Antigamente era todo mundo estudava junto, eles vinham para poder aprender a escrever, aprender a ler, a fazer contas, era o básico, né Thaís? Isso, era só para aprender o básico, estudava todos todos idade tudo junto, né Tiago? Idade, tudo junto, era... pessoas mais velhas, mais novas, Isso, era, era apenas... todo mundo junto. Apenas uma professora, porque ajudava a ler e escrever, né? Sim. E hoje a gente vai fazer a exploração, vamos olhar como que é o local. É tá isso, vamos tomar cuidado, porque a gente chegou, vi, tem, uma, tem alguma coisa voando ali, é, ó. Pode ser marimbondo ver. ou abelha, tá? Uhum. Vamos tomar cuidado. Vamos dar uma volta em volta da, da escola primeiro depois a gente entra lá dentro, beleza? Sim. Galera, eu peço pra você deixar o like, se inscreve no canal e bora pra mais a exploração. Pessoal, aqui ó, é, fica no meio da plantação, ó. Ainda bem que a gente veio, Thiago, em época de plantação, porque o. Não tá grande é, ainda. Tá né? grande. E aqui passa a estrada, Aqui já não é mais uma estrada tão frequente. É, ainda né? bem que dá para parar o carro bem até aqui perto. É, paramos aqui. o carro aqui. Ó, tá vendo? Fica no meio de plantações mesmo. E tá vendo? Dá para ver que é bem pequeninha mesmo, Tiago. É. Achei que era uma abelha. Eu também, cara. Eu vi alguma coisa. Vamos dar bom. uma olhada em volta. Tudo. Olha aqui, ó, pessoal, ó. Tá. Caramba, Comporto tá Ela é bem antiga, hein? Muito. Muito antiga. e tem Vai ter bicho. Não dá para ver? Põe a câmera ali. Não dá pra ver. Olha! Está. Olha lá, olha lá, a porta. Nossa, que barajinho. Caraca, Nossa, cara. velho. Ah, aqui tem alguma coisa, Thaís, ó. Ah... Vamos vou entrar por aí. Vamos entrar por aí. Vamos ver aqui, até aqui. Difícil andar nessa terra Difícil, solta. Né, cara? Olha, a terra tá solta. Acho que fizeram para poder plantar, se já não plantaram, né? uh -huh. de cabo. Aqui, Thaís, é... Tem uma janela também. Tá é Vamos só dar uma olhada aqui do lado, aqui. Aproveitar que a né, já tá aqui atrás. Sim, vamos olhar tudo. Aqui Olha. não tem uma porta, nada. Lá não tá cheio mais. de abelha, em casa É, aquele canto ali tá cheio de abelha. Ela ter, tá até voando, acho que na câmera não pega, mas tá voando. Vamos entrar nessa portinha aqui, então? Vamos. Ó, aqui tem um poste tá vendo? Ah, sim. Será que naquela época tinha energia aqui? Ah, sim, né? Deveria ter, deve pra ter, ter esse né? poste Tem umas coisas escritas na parede, já deu para ver lá dentro. Ver se não tem cobra, né? É. Licença? Olha para cima. Uma abelha? Que susto. Parece que a abelha não lumia nelas, hein? Tá. Ah, aqui era uma cozinha. Ah, cara, é, no que... fogão, é. ah, tá, cara. vendo? Fogão a lenha. Ó, tem alguma coisa escrita aqui. Aí -se copo, Ai, é perigoso, tem cobre Olha aqui, cara. Será que aranha tem? Mas tá vendo que aqui não tinha eletricidade? Será que instalaram depois aquela. Então, eu tô achando que não tinha eletricidade aqui. tá isso. Eu acho que aqui foi posto depois. Isso. Por que é isso? Sei lá. Tiago, mas aqui tem o fogão a lenha e a pia. Ah, sabe o ah. Que, que é isso? Você me ensinou já um dia. É de pendurar salame, linguiça, essas coisas, né? É, é carne, mistura, que antigamente não tinha geladeira para conservar. Eu acho que a cozinha era aqui, mas não tinha pia, Olha, gente. gente. Isso aí que pode ter até cobras, coisas, tá né? Vem aqui atrás desse um pedaço de porta. Nossa, o Bom, buraco tá ali, tá? Aí. Vieram aqui e escreveram recente, ó, 2020. Qual é o buraco tá ali? Nossa. Tiago, dá uma olhada nessa porta aqui. Se já for a sala de aula, aí a gente não entra por aqui, a gente entra lá pela frente. É. Ah, então vamos entrar pela frente. Pô, nossa, né? Thaís. Que? Tá cheio de abelha. Então, tá. mas dá pra entrar por aí então? Tá, mas aí não vai conseguir ficar dentro dela. Cara. Mas é melhor por aqui ou por é aqui lá? Daqui. Deixa eu entrar aí, Só tá aqui. Só não Aqui tá claro, desliga a lanterna. Eu vou abrir mais com a coisa aqui. Mas boa, você acha né? que dá pra entrar por lá ou não? Não. Ó, as abelhas tá... não, não conseguir nem entrar. Olha o Nossa, tanto de abelha voando. Nossa, gente, tá voando demais. Tá vendo como tá voando? Eu acho que não é como eu não pego, mas tá voando um monte de Escuta abelha Escuta pra ver se a é abelha. Parece que não é, amor. É, tá olha nada. lá. Ó. E é grande, tá? Eu queria entrar pelaquela porta ali, ó. Eu vou filmar aqui, pessoal. Opa. Depois eu vou entrar por ali. Nossa, tem muita abelha aqui, ó. É, é abelha. Tá tudo aqui embaixo. Olha nossa. como tem esse forro. Será que a abelha tá aqui embaixo? Não sei. É uma sala de aula bem grande. Olha aí, gente. Olha esse quadro. Cuidado. Nossa, tem... é marimbondo. Nossa. É marimbondo, não é abelha. É marimbondo, é gente. Eu vi. Deixa eu só... Fecha a porta aqui só pra dar uma olhada. Tem a ab... é... Não. Não tem nada. O problema, Thiago, é que eu tenho alergia. Você me pica o negócio desenho. Dá na até falta lá, de ar. Lá. Aquele dia no picotor lá fiquei com o rosto inchadão. Então, e Ali, ó, tem um buraco. Eu acho que deve estar saindo lá. Vamos por lá, nós tentar ver ali e dar uma olhadinha ali. Tem um buraco, eu quero olhar aquele buraco ali. Tem uns negócios aqui, ó, de fogão, ó. Cuidado, meu. Tá vendo? Nossa, tem muito, ó. Eu não sei se na câmera dá para ver, eu queria. Ó, tem um monte de marimondo voando. Eu nem vou mais perto, não. Bom, essa mulher cara, tá cheio de marimbondos. Tá. Vamos tentar dar uma olhadinha só para a porta da frente lá. Vai. O que será que assombra esse local? Não sei, cara. Tá. Aconteceu alguma tragédia aqui? Olha aí, pessoal, a entrada. Vai, tá aqui, ó? Só pro pessoal ver ali, ó. Ela sempre tá pegando a câmera. Olha o tanto de abelha. Mano! Nossa, eu acho Nossa. que não pega, Thiago, na é isso, cama. Eu vou falar para você aqui, a noite não vai conseguir nem vir. Sabe por quê? Por causa da lanterna. Se a gente iluminar... Elas, elas vêm vão... para cima. Elas vêm para cima, cara. Gente, é muito. acho que na câmera não dá para pegar, mas É muito. Nossa, boa Olha boa. a entrada da escola. O maior problema é o marimbondo. Eu acredito que essa escolinha aqui deve ter uns 70 anos, Thiago. Não sei, desativada, né? Mas... Que susto! Nossa, como se fosse assim pode entrar. É? Meu Deus! Sim. Nossa senhora, Nossa, eu vai, no vai, sai, solta o negócio, gente. Aí tá correndo atrás. Correu atrás. Tem um monte ali, arrepiar. Cara, a gente não vai conseguir entrar ali para ver aquele buraco. Não dá, Thaís, olha, Não tem... dá, tem um monte, gente. Tá aqui. bem ali na entrada, ó. aí. Galera, ó, tá cheio ali. Ele na ponta de Thaís, embaixo da escola deve estar tá cheio, cara. Deve ter favo de mel. Cara. Deve ter favo de mel, cara, tá empesteado. Nossa, velho, que pena, velho. Não vai conseguir entrar aí, galera. Nossa, que ah, tá tendo um enxame de abelha aqui, Thiago, ó. Não, mas o maior problema ainda é os marimbondos, cara. Então, olha é um aqui. Que de marimbondo. E ali tem um pé de. Como chama aquilo A ali? É... Jabuticaba. Jabuticaba. Parece que tem alguns resíduos lá embaixo de tijolos, ó, tá vendo? Sim. É. Ah, tá aí. Felizmente nós não vamos conseguir entrar. Nossa, Thiago, nós veio de longe, hein, nessa, nessa pessoal, escolinha. Pessoal, longe pra caramba e a gente não vamos conseguir entrar ali dentro, cara. Que susto, Pedro. né? Pedro. Ah, que pena. Não, entrar lá dentro nós entrou, Nós é. não conseguiu andar igual a gente gosta de andar pra, pra explorar mais. Infelizmente, pessoal, a gente não vai conseguir mostrar detalhes ali dentro pra vocês. E também não vamos conseguir voltar à noite nesse local, tá não isso? Não vamos. Não vai dar. Infelizmente. A gente é. pode tentar daqui uns, outro, daqui uns dois meses voltar de dia pra ver como que tá o local. Você tem a marimbondo Sim, aí ainda? Que voltar de dia ver se, se ainda tem. Se não tiver, aí a gente consegue vir investigar. Sim. Mas se tiver desse jeito, esquece. Não dá. não dá. Olha aqui, tá voando tudo aqui fora, ó. Eu acho que como nós entrou lá dentro, tá eles estão voando tudo aqui fora, Thiago. Ó. Oh. É. E marimboda tem alergia. Pessoal, lá na, lá na lenda do apicultor, pra quem assistiu aquele dia, eu levei duas picadas de abelha aqui atrás, Sim, ó, e uma perto do olho, né, Thaís? Ele veio na boca e no pescoço. Tinha ficado inchadão, tive que fazer compressa. eu tenho alergia, cara. Incha, fica, fica complicado. Então a gente vai tomar cuidado, não vamos entrar ali. Espero que vocês entendam. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal se não for inscrito. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou. Fui!